na nossa programação. Muito obrigada. E para quem não participou, segunda-feira tem mais. E o Cabralino de hoje fica por aqui. Te desejo um excelente dia, um ótimo fim de semana. 11h50 tem balanço geral com o Torribeiro. Já fique ligado em nossa programação. E eu te espero, claro, na segunda-feira, sete horas em ponto, cedinho. Que Deus abençoe seu fim de semana. Tchau, tchau. Até mais.